Salve, salve, marombeiros! Tô gravando esse vídeo hoje pra vocês, porque eu gostaria de compartilhar com vocês o meu relato de uso desse produto chamado Anadrolli. Uh, já faz um pouco mais de um ano e meio que eu treino, uh, porém eu estava estagnado no meu treino, na academia, não conseguia ver resultados. Apesar de cuidar bem da minha dieta, de treinar cinco vezes na semana, eu não conseguia ter nenhum aumento de carga e não via muitas mudanças no meu corpo, né? Então isso estava me deixando bastante desmotivado. Foi aí, então, que eu comecei a conversar com o personal trainer da academia que eu treino, e pedindo sugestão, porque eu já usava muitos suplementos, gastava muito dinheiro com suplementos e não, não tinha resultado, foi aí que ele me sugeriu, então, o uso do anadroli Ele falou que ele estava usando e que ele indicou também para alguns alunos dele que estava todo mundo muito satisfeito com os resultados desse desse produto. né? Então, faz um mês já que eu estou usando esse produto, Uh, eu comprei pelo site oficial, pela loja oficial do produto, fiz o pagamento do boleto, assim que eu mandei o comprovante para eles, eles já colocaram nos correios e em mais ou menos três, quatro dias eu recebi o produto em casa. Então foi super confiável uh, essa compra, eu gostei bastante do atendimento e do suporte da, da empresa. Né? Então esse é um suplemento que já é vendido em mais de 20 países e recentemente chegou ao Brasil né? está fazendo um grande sucesso aí na, nas academias. Então no começo eu estava bastante insatisfeito, não conseguia ver resultados, eu me sentia cansado, ia para academia, não conseguia terminar o meu treino, porque sempre me sentia cansado e desmotivado. Né? E depois que eu comecei a tomar o Anadrole, com aproximadamente duas semanas eu já comecei a sentir o resultado. Então, eu já consegui sentir um aumento de, de força, um aumento de resistência, uh, consegui também ter uh, evolução no um aumento de carga. Então, isso me deixava muito mais motivado. né? E aí, a partir do momento que você começa a ver esses resultados reais, ver que está aumentando, que está melhorando a sua massa muscular, que você está tendo resultados, você fica muito mais motivado para treinar. Então, tô bastante feliz com, com o resultado uh, obtido pelo, pelo Anadroli. Porque esse é um suplemento natural, uh, não tem efeitos colaterais, mas com efeitos muito similares a de, de anabolizantes, né? Então ele aumenta uh, significativamente a sua produção de GH, o hormônio do crescimento, e também de testosterona, né? E gera também muito mais resistência para você uh, uh, em relação à fadiga, então você consegue treinar mais, fazer, melhorar o número de repetições, né? o seu tempo de descanso. Uh, é menor. Então, estou bastante feliz. Então, esse é um produto realmente muito bom. Uh, eu costumo usar fita métrica uh, para medir né, o meu corpo, ver uh, se eu estou tendo evolução ou não. Então, tirei as minhas medidas antes de começar a utilizar o anadrole e com um mês depois eu vi um aumento de bíceps de mais ou menos 2 centímetros. Eu ainda não estou super saradão, mas eu já venho uh, acompanhando uh, através da fita médica. Estou vendo uma evolução, então as minhas costas também ficou um pouco mais largas. Uh, as minhas pernas também estão uh, mais duras, estão maiores. Então eu comecei já a criar uh, um formato uh, do, do meu corpo bem melhor. E isso está me deixando bastante feliz. Então trata-se de um produto realmente muito bom e eu indico para vocês utilizar. Estou bastante feliz com o uso. Né, vou continuar usando e depois gravarei outro vídeo para mostrar aí como está ainda a evolução desses meus resultados. Abração!